Fala pessoal, tudo bem com vocês? Voltando com mais notícias e informações sobre o mundo da Fórmula 1. Mesmo após a vitória de Max Verstappen no Grande Prêmio do Canadá, a Red Bull se diz preocupada com relação às duas equipes, Ferrari e Mercedes. Uma, Ferrari ficou ali no final pressionando muito a Red Bull né, é, no, nas últimas voltas finais e a Mercedes teve um forte ritmo. A Red Bull acredita que as duas equipes levarão um grande pacote de atualização para Silverstone e que pode ser preocupante. E quem disse isso foi o próprio chefe da equipe, o Christian Homer, né, que falou que a Mercedes pode ser um fator importante no grande prêmio da Inglaterra e que a Ferrari também está trazendo grandes atualizações. A equipe dos touros ainda está comemorando a vitória do grande prêmio do Canadá, porém as atenções logo voltarão para a próxima corrida quem Silverstone casa do Lewis Hamilton época campeão mundial certamente a Red Bull chega como favorita né, para este grande prêmio porém Rohner, no entanto se diz muito cauteloso com relação às duas equipes Ferrari e Mercedes e diz que as equipes podem apresentar melhores e ser uma preocupação então, abre aspas para Rohner. o ritmo da Mercedes no final da corrida foi muito forte então eles podem ser um fator em Silverstone então acho que será interessante ver Estou ouvindo que talvez haja algumas atualizações da Ferrari para Silverstone, então isso também será interessante. A Mercedes, que vinha de corridas muito ruins em Mônaco e Azerbaijão, neste grande prêmio do Canadá mostrou uma boa evolução e um forte ritmo de corrida. E até mesmo o Toto Wolff não descarta uma possível vitória em Silverstone. Agora voltando para a equipe austríaca, que divulgou nessa manhã né, a causa do abandono de Sérgio Pérez. E de acordo com o consultor da equipe, Helmut Marko, o problema foi na caixa de câmbio, que quebrou. Ela estava no fim da sua vida, mas deveria ter aguentado. Então nós suspeitamos que poderia ter sido a consequência do acidente no sábado, apesar de ele não ter atingido nada diretamente com a caixa de câmbio. Marco também afirmou que nenhum problema similar com a RB18 de Verstappen aconteceu, porém a preocupação foi com a temperatura dos freios. Mas diz aí pessoal, Ferrari e Mercedes deve ser uma preocupação para a Red Bull no Grande Prêmio de Silverstone. Deixa sua opinião aqui nos comentários, tá? E não esquece de deixar o like, tá? E se inscrever e ativar as notificações para não estar perdendo nada, tá? Então é isso aí, falou, fui.